E aí pessoal, beleza aí? Sulogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado, a todos pelo apoio, pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Hey, hey, hey, hey. Uh, uh, uh, uh. Pode mandar um salve para tua mãe, me aí Depois dessa eu te mando aí uma mãe. Vai então, você não entendeu, parceiro? Por isso que cê... Não importa, aqui é sem ladainha Faço a na história Difícil a fazer melhor que a minha ah! é arrogante, mas você não entende Pois é arrogante, por isso que rima a erro. Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós dois sabemos só contra a norminha arrogante, não sou arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você mas também... ah! Crê, isso é verdade Tenho o dobro da humildade Também o é um dobro da pidade Não sei quem se ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser te dou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 Que vai ficar sem maldade que eu sofria Que mentira tem perna curta eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo cê sabe me conduta Mentira no caso é você gorda bigode e de perna curta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 Falsa. Toda vez o prato paga de crime. Se pega numa arma, ele vira, mija na própria calça. Paga muito de crime, pelo amor. Eu nem vou falar quem sou é a maior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 Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truque você não elabora. Eu não tô explicando meu erro, tô causando seu enterro. Tô fazendo minha função de MC rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, você tem que atacar. Mas você tá respondendo com mais argumentos que ah. eu mandar. Ô oh, caralho, o oh, que você tá fazendo. Você tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, errar a contagem e eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Thank <laughs> you.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 Ih, se eu tivesse consertado o um espelho e quando você chegasse de novo ele ia quebrar. Ah, porra, esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, o seu espelho é de vidro. Fala pra mim como é que você vê ah, seu reflexo. Vai porra, deixar, vai deixar. Espelho, porra, caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, porra. senão você não vê o seu reflexo. Burro ah. pra caralho, caralho, tá fudido. Ah.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 Thank <laughs> you.